E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um videozinho pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu tô para vocês um vídeo aqui no Dragon Tank, né, mano? Faz um tempo que eu não faço vídeo aqui. Eles lançou o servidor 2. Eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. E eu fui morto aqui no Tatu. Vocês é Nem eu. E eu tô gravando esse vídeo aqui. Amanhã vai ser meu aniversário. Vou postar esse vídeo hoje, dia 14, então dá os parabéns aí nos comentários. Ou vai no meu Facebook, tá aí na descrição aí também. Vai dar os parabéns. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Tá então, por exemplo que eu tô careca aqui, né, mano? Tô meio... tá aí, tá no pico, meu filho. Mamandro velho, você tá Papai é doido, papai. Você tá ligado? Mas galera, o servidor não é pirata, beleza? No servidor, que ver? Essa versão acho que é 5.1 Não, é 4.5 Se eu não me engano Se eu tiver errado, me convido pra você começa. você joga aqui no servidor Beleza? Será que eu gravo assim, ó? O cabelinho daquele... ai naipa Deixa eu ver aqui Papai ah, tá bonito, meu irmãozinho Cabelo aí cortado tá Aí pra você ver Minha, minha Nossa A ciência não pode deixar nem as minhas passarem Sorte que eu sou comprometido E a Baiana é brava, parceiro. Então, não posso querer dar mole aqui no vídeo, não. Imagina pegar isso aqui é bicar. É, é <risos> mas, zoeira, galera. Como que bom? Ó, ah, eu tô querendo jogando mais ou menos. Eu vou mostrar pra vocês a habilidade que tá com o pai, que é o senhor quem? Senhor é Tietchan, parceiro mais, pra, Pega a visão. E, galera, lembrando bem, vamos tentar passar uma meta de likes gostosinho aqui pra gente trazer mais vídeo pra vocês. Porque daí motiva, tá ligado, parceiro? E quem lembra desse mapinha aqui? Vocês lembram desse mapa quando eu jogava no Nexo Tank? Que eu matei aquele general, o que falava que era o tal, o Bipzinho, não sei o que. tomou um aqui, ó. É igual esses aqui, ó. Já toma na jaba. Ih, já não. Não, mas pegou um tiro, então vocês não podem querer reclamar, não. É porque eu não calculo, galera, entendeu? Eu não sei calcular, não sei medir vento. Também nunca casei que ver vídeo pra pegar e o meu foco era o quê? Trazer, divulgar seus vídeos de tag e, tipo assim, instância. E evolução. Nunca fui foco PVP aqui no meu canal. Então, se eu for ruim aqui, releve, é né? Mas eu vou tentar aqui jogar naquele naipão, ser bonitinho gostosinho aqui pra trazer um videozinho da hora pra vocês, meu parceiro. Então já deixa aquele like aí, porque. ou, oh, tem que pedir like porque a galera esquece. Pegou! Eita, pai! Esse, minha... oh, esse menino! Do... Remoder, irmãozinho! Ah pega nós, eu sei que não consegue, papai porque o Tietchan tá com... não, o bicho tá, tá bonito até eu tô me vendo aqui na facecam, tô me apaixonando tomou um cuidado gente, ok eu... isso meu pássaro, tá doido vai ah, lá então e galera, eu postei que veio uma, uma print que eu fiz 20 kills no Free Fire, daí eu perguntei pra galera, vocês querem que eu grave vê Free Fire? teve dois comentários lá do Mano check também que ver veio... do Mano lá que... ele falou a galera falou assim que é pra me trazer vídeo de... Free Fire, né mano, mas eu jogo pelo celular Meu celular é 1 A 30 daí tipo assim, eu jogo com ele Pro emulador, eu... aqui não pega, então eu jogava pro emulador Dá pra fazer live e tal E a galera cobra muito isso sobre... aqui no canal Mas eu vou ter trazer pelo celular Se vocês apoiar o vídeo que eu trazer, eu posso fazer mais Então é isso aí né vamos que vamos e galera tá dando 200 por batalha e sempre por derrota mano então tá uma coisinha top para quem curte um dia tem que da versão antiga quer que ver aproveitar que o servidor é novo é só entrar parceiro, porque esse aqui é um servidor novo Acho que no, foi lançado dia 11, tem dois dias de servidor parceiro Você tá doido, bagulho tá bonito irmãozinho Já tô com 800 cupons, tô aqui fazendo um PVP doidado para pegar uns cupons aqui da hora E tô conseguindo as coisas aqui com o VIP e tal Ativei minha VIP, é 800 cupom por um mês, então Eu já fiz aqui os PVPzinhos da hora, tô matando uns carinha aqui Tô pegando uns cupons legal mano Então vamos que vamos. Não se esquece aí galera, eu também na minha página no Facebook, minha página no Facebook, eu tô postando vários memes. E tipo assim, tá eu e meu amigo ADM lá, né? A gente posta muitos memes lá pra vocês, a página nunca fica sem memes, sempre eu tô aproveitando pra divulgar os vídeos lá também. Então se você é novo aqui no canal, pior tipo, vai lá na página, porque a página tá como tá assim, ó. Você chega, dá tá aquele cheirinho, hum, isso aqui é cheirinho de sucesso, tá ligado meu amigo? Então é só passar aí na descrição, que a descrição tá cheirosa. esse cara tá aqui, ó. Não! Eita, papai! Onde que você se escondeu, meu amigo? Não se esconda, Guchetê, seu amiguinho. Ah, tome. Esse carinha tá forte, esse nível 10 aqui. E o cabaço tem que chegar perto. Eita. Oh, mas é ruim, mano. Que bicho ruim. Vai lá, meu amigo. Você ativa meu pool aqui que eu acho que eu vou ter um bebezinho em cima de você também. Não é possível. E você tem que chegar mais perto ainda? Ah, não. Não creio. Cara, você vai passar vergonha. Eu tô gravando, meu amigo. Você ainda tem que chegar pertinho pra mandar aqui ver Hum, velho. Não, não. Faz isso. Não, não. Faça vergonha aqui em vídeo. Não faz isso Paulo. pra mim, não. Eita, daí assim também. Eu pau vou... do cara e faço a mesma coisa. Era isso que eu queria, meu amigo Você ativa meu povo Será que eu consigo te matar no povo? Vamos saber agora Eita, papai é, Era uma vez, Senhor Chetier Um cara bonito e cheiroso Que jogava de tanque de uma forma espetacular Agora o cara vai puxar delay Porque ele não confia na habilidade dele E tomou na jabiraca Não é papai, não, aí ó, tá vendo? Ó, quando você for matar, tá mano? Chumbo o cara, não faça igual esse amigo que tá aí fazendo, mano. Olha o que que o cara fez, acabou indo pra vala. Não, poucas palavras, porque quer ver, tipo assim, uma hora que eu trombar o um fabote aqui, bicho, até seus peitinhos vai cair pra baixo, com é meu estilo. Então, <risos> zoeira, não é o coração não, hein, mano. Mas, galera, o bagulho tá bravo, Você Isso aqui tá bom eu tô curtindo, tá? o PVP tá insano aqui, a gente tá podendo brincar muito aqui tá dando pra tipo, assim, se divertir durante essa quarentena, um servidor legal e tipo, não tem lag nenhuma tô gravando aqui ó, 60 fps e tá liso, 780p não, 700, é, 760p para quem não sabe a resolução que vem em HD tá com, tá top viu? se vocês quiserem, entrar, tá link na descrição, vocês estão ligados, o servidor tá Tá bonito, filho. eu não vou ficar upando assim, ó, pegando... Ah, eu posso até upar, ah tá É, não vai dar aquele up normal, né? Bom. E o cupom, tá vendo aí, você vai fazendo... É, é, como que eu falo, você vai fazer PVP, até me perdi aqui, vocês viram, né? Vai fazer PVP, e de... rapidinho mano, você pega FC, pega cupom Garanto que você consegue, ó, pode ter certeza Se o Tietchan aqui você consegue, você também consegue, papai Aí, ó, já peguei dois K de para Agora vamos trombar os... esse vagabundo é só pada, filho Lapada na... na cara Vou mostrar pra você que o servidor tá botado Olha isso aqui, mano Eita Eita, ah, te Continua o negócio né? tá, tá cheio, tá cheio Tá bonito o mano né? E galera, se você puder virar membro aí do canal Eu vou agradecer muito, mano Porque... A gente tá com a meta aí de... querer comprar um PC novo Pra poder trazer... É Outros tipos de jogos, se você puder apoiar Vai ser muito importante aí pro canal, né, mano? Ter que dar um apoio E eu meti o Seja Membro porque eu tô trazendo tutorial pros membros A hora que você quer ver... É, se tornando membro, você já vai ver um tutorial de fazer capa igual a minha de DD Tank Vai ver como que você pode fazer design pra DD Tank, fazer uns bonecos assim Nossa, mano, tem... é uma edição top Eu já peguei um mapa novo, eu nunca joguei nesse mapa Então não vamos passar vergonha Vamos tentar jogar bonito aqui, ó. Tá aqui no 81. Eu imagino que pega, porque tá querendo ver. Eita! Eu falar. Não, eu ia pra caquinha, mas como que vão? E tipo assim, é foda, né, mano? Você não voa, mas os caras sempre têm que pra perto de você. Parece que você ainda mais quer deixar Parece, é, que deixar firme. Parece. Eu não sei, eu não atrai pipe. Não tem como, filho. Eu tirei jeito aqui, nesse naipão. Atrás bu... só as pepecas. Ou atrai que... os, bone... os bonecos fêmeas que atrás das bonecas fêmeas é o macho. <risos> mas vamos que vamos. É, até o cara riu aqui, ó. Eu nem sabe do que, que eu tô falando, mas riu. Mas eu vou morrer, meu filho. Eu tentei voar. Eu tentei fugir. Da minha morte. Cara certo. Meu amigo. ou oh, minha amiga infelizmente esse mapa de tatu então eu vou te mandar lá pro capiroto que ele tá te esperando ele falou que quer fazer uma visitinha ao seu bumbum então aguenta o piru não vai aguentar não papai porque eu, eu, esse aqui vai ser o último pvp galera vai fazer um videozinho de 10 minutinhos pra vocês aquele clima Top mano, porque hoje eu tô animadinho pra fazer um vídeo, fiote. Eu quero ver que vê muita gente me dando os parabéns aí, porque o papai titi tá ficando cheio. Não, tá ficando velho Sabe quantos anos, galera? 22 anos, meu parceiro. Nossa, e meu... ah tá, eu não tinha dever, eu tinha de ter chumbado. Era assim: uma vez, um menino que chamava Titi morreu, foi um cháferma que era homem no final. Tamo junto, papai. Você matou, mas é, nem, muitos, é, nem muitas partidas eu fiz meu nome. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, mano. Deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho de notificação. E também, eu vou deixar um canal aí na descrição, que é o canal do meu irmão. Ele tá começando agora no YouTube. É um canal que, que vai falar... É mas motoboy sabe, tipo assim, se vocês gostam de ver, quer ver vídeo na cidade, conhecer a cidade aqui eu te comodo eu vou te pedir pra vocês se inscrever no canal dele, ele tem 5 inscritos, se você quiser se inscrever lá pra dar uma moral e também falar assim, não, vim pro seu, é, seu irmão, meu tia, tia lá, fez um videozinho, eu peguei a, peguei a visão, já coloquei aqui deixando o um likezão daí, se inscreve lá, beleza? também tá na parceria aí e eu te peço, se você tiver condição, se tornar um membro, que assim você vai estar ajudando a melhorar a qualidade do canal. Para você entrar no servidor, se você curtiu o vídeo, o link está na descrição. Muito obrigado por quem assistiu até o final. E tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietchan. E é nóis, papai. Deve é uma delas. Achei.